Pensei no que é que eu vos podia dar, o que é que eu, tenho, o que é que eu vos podia dizer que vos interessasse e, e acho que a única coisa que eu vos posso dizer é dar a minha perspectiva como realizador como é que eu fui fazendo filmes, consegui continuar a fazer filmes e como é que eu me mantenho interessado e, como é, e as formas que eu arranjei de trabalhar em Portugal que é bastante difícil, sem orçamento mas uh, aqui seria o mais o mais interessante uh, do lado técnico se alguém já aqui sabe quer ser montador ou quer ser fazer som acho que não não sei se a aula vos vai interessar muito embora eu vá pontualmente falar sobre isso eu uh, Acho que o cinema não se aprende, assim dizer. Claro que vocês vão ter que aprender a mexer numa câmera, vão ter que aprender, convém aprenderem a montar, convém aprenderem um bocadinho de som, convém aprenderem a iluminar, saber os básicos. Mas depois, aprender a fazer cinema é uma coisa que vocês vão descobrir por vocês próprios quando tiverem com um projeto nas mãos e e tenho que, que o fazer, né? tenho que se desenvencilhar. E aí sim, vocês vão aprender com os vossos erros, vão aprender a, a fazer. E eu dou sempre este exemplo que é, se eu der agora aqui um guião a cada um de vocês, o mesmo guião a cada um de vocês, cada um de vocês vai fazer um filme diferente. O, os filmes acabam sempre por ser um bocado um reflexo da, da sensibilidade de cada um, cada um vai abordar e vai resolver os problemas de, da sua maneira. Uma das formas que eu tenho de, de criar, de arranjar dispositivos de criação, é imitar os outros. Imitar, copiar, combinar, transformar. Eu vou aos cineastas que eu gosto, pego em diálogos, ponho-os na folha, Inverto as personagens, se a personagem é homem, ponho a personagem mulher e uso isto como um bocado para vencer o medo da folha branca. Faço isto como um rastilho, um gatilho para começar a escrever. E muitas vezes acabo por depois por apagar o que, está, o que está por trás, porque isto serve-me como, como entrada para, para fazer mais coisas. Vou-vos mostrar um filme, que é um filme que eu, que eu fiz, chamado Lei da Gravidade, e que começou exatamente. Eu vi um sketch. Minha, a minha namorada é, é alemã, e ela mostrou-me um sketch alemão, que era com dois velhinhos. Uh, em que uma das velhinhas está na cozinha, e o outro, e o, outro o marido, está na sala, e ela vai-lhe sempre perguntando: O que é que estás a fazer? E ele diz-me, não estou a fazer nada, ela, mas não queres fazer qualquer coisa? E ele não, mas porquê que não vais dar uma volta? Até era assim um segredo que eu achei piada aquilo. E foi, eu peguei nesse uh, traduzido alemão para português, peguei na, na folha, e é daqui que nasce este filme. Que depois foi para outros lados, e outros caminhos. Então eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como uma coisa, de, um se quer, pode depois uma coisa diferente. Eu fiz este filme, escrevi aliás, o filme, e na altura, quando estava com o guião feito, olhei para aquilo e pensei, como é que eu faço isto sem dinheiro? E achei que o guião até era possível fazer isto sem dinheiro, porque era só um, um, um local, tinha só dois atores, três, com, com, a, com a Joana de Verona ali a entrar, que vem vêm as escadas. É uma coisa só com diálogos. Pensei, é, bom, isto vai ser relativamente fácil, se calhar eu consigo um fundo aqui e ali. A Candida tem uma série de fundos, não ganha nenhum, excepto da GDA que paga os atores. Eles, na altura, deram uns dois mil euros e eu consegui organizar dois fins de semana com os atores. Mais uma série de ensaios antes, já não me lembro quando. E o que nós fizemos foi ler o guião várias vezes, no tempo que tínhamos disponíveis, pensar em conjunto como é que íamos contar esta história, uh, em termos de planos, eu partilho sempre com os atores e como é que vou filmar, qual é o, o, o ritmo que vou dar ao filme. Uh, também para eles terem uma noção do trabalho que vão ter durante as rodagens. Uh, já me aconteceu, por exemplo, estar a explicar um filme ao ator e ele dizer-me, olha, isso não vai dar para mim, porque já estou a ver que isso é muito trabalho. Uh, pronto, acontece. Mas eu gosto de partilhar as minhas ideias e, e que eles também tragam uh, as suas ideias e, e ver como é que fazemos o filme. Uh, e mesmo assim, este filme foi super penoso foi super complicado de fazer, porque... Portanto, estas escadas onde nós estávamos a filmar eram as escadas onde morava um amigo meu, havia pessoas a subir e a descer. Uh, nós não conseguíamos controlar muito bem as luzes também, porque eu tinha posto umas planelas para controlar o exterior, mas depois foram lá a dizer que não, que não podiam estar ali aquelas planelas. Portanto, nós estávamos um bocado dependentes do, da intensidade do sol. Havia uma série de correções que eu tinha de estar a fazer na câmara como a equipa também, não tinha orçamento para pagar a uma equipa, era só eu sozinho. O áudio teve de ter todo dobrado depois, porque o áudio estava péssimo. Montar isto com, áudio, com mau áudio é muito difícil. Não sei se vocês já fizeram montagens montagem, mas uma das coisas que é muito difícil é montar com mau áudio, porque parece que nenhum corte funciona. Vocês estão a ver aquilo e parece que... Está, está a cortar-me movimento e parece que está, que está a funcionar, mas a, a discrepância no, no áudio é tal que vocês ficam ah, Será que isto funciona? E acabam por estar a montar sem -se som. Este filme foi praticamente montado sem som, eu tinha mais ou menos uma ideia, depois tirava o som e via se, que se achava que o quarto funcionava. E, e eu depois deste filme entrei assim um bocado em desespero e pensava Você não quer passar por isto tudo outra vez, isto foi horrível. Vou fazer outra coisa qualquer. Uh, e então fui, estava assim numa fase de transição e fui ver uma peça deste ator, do ator português, que estava a fazer uma peça de teatro na Graça, numa garagem. E eram peças curtas. E eu adorei a peça. Era também três atores numa praia. Uh, pensei: bom, ao menos. O trabalho todo de ensaio já está mais ou menos feito. Se eu estiver um bocadinho com eles uh, e juntos trabalharmos como podemos traduzir uma peça de teatro para cinema, com a linguagem do cinema, talvez isto seja um processo mais, menos doloroso do que, do que foi o outro, este filme. Uh, e então eu propus a eles uh, fazermos, passarmos a, curta, uh, a peça de teatro deles para Pai curta-metragem. foi ótimo, porque nós íamos a, a, na costa da Caparica. Nós íamos todos os fins de tarde para a costa da Caparica, com a câmara. Uh, eu nessa altura também já tinha um bocadinho mais de experiência com o som e pensei, bom, vou tratar bem do som, para depois não ter estes problemas na montagem. Nós íamos lá, ensaiávamos, no final do dia uh, as, o que tínhamos filmado, punhamos as coisas no programa de edição, víamos o que, é que estava a funcionar, o que é que não gostávamos, o que é que podíamos corrigir. E foi, foi um processo muito mais contínuo uh, do que este. Este aqui é a lei da gravidade. Que sofre do problema de muitos é que nas escolas muitas vezes ensinam-nos a funcionar, a trabalhar, um bocado como se trabalha profissionalmente e como se deve trabalhar, em é que tudo é muito dividido. Primeiro escreves o guião, depois vais fazer um casting e vais fazer ensaios e vais escolher, vais fazer a reparagem e depois vais filmar e depois de filmar vais, vais editar. E, eu, e neste tipo de produção sem dinheiro, a, a chance das coisas correrem mal é muita. Porque o que acontece é que, como vocês não têm dinheiro, vão deixando sempre, nas, na primeira fase, pôr problemas por resolver. Na segunda fase de, de, de montagem, mais problemas por resolver. E chegam à montagem na esperança que vão resolver tudo e não conseguem resolver nada. E depois é muito difícil acabarem com um filme feito. O que eu descobri, ao fazer a despedida, foi que tinha de mudar que, ao fazer de, tinha de mudar este processo e que tinha de ser uma coisa mais contínua. Eu tinha de ir com, com os atores, tinha de experimentar, tinha de filmar, tínhamos de ir ao, ao programa de edição e, se não tivesse bem, voltar a repetir e fazer uma coisa mais contínua, com mais calma. E também é um filme que fizemos sem, sem, sem orçamento, muito mais simples, com muito menos cortes, mas que eu acho que é muito bonito e muito mais depurado. E, e é mais cinematográfico do que a lei da Gravidade. vou-vos mostrar agora para vocês verem o resultado. e Depois vou voltar a falar, outra vez, de, de, de, dos dispositivos de criação. Os filmes, depois, são sempre resultados do, do, dispositivo, do dispositivo de trabalho, de, Uh, eu noto neste filme que há, é menos pretencioso que o outro, acho eu, na minha opinião. Uh, o outro filme, Lei da Gravidade, eu era um realizador que se calhar estava mais preocupado em não aborrecer, em dar algum ritmo, em fazer algumas piadas, em, e este filme estava mais preocupado com, com o que eu sentia. Estou com transmitir essa nostalgia que eu, que eu tive a ver a peça, coloquei muito mais do ponto de vista da, do espectador, do observador, uh, e, e o filme tem outra, tem outra dimensão. O filme que eu vos vou mostrar a assim, seguir é ainda mais louco. Porque o dispositivo de, de produção é. Eu uh, fiz uma, uma. trabalhei como ator e conheci uma série de performances de dança. Performances de dança. E uma vez hum, nos ensaios nós fizemos uns exercícios de escrita automática. Era mais ou menos assim, nós pegávamos um cronómetro, um minuto, e nós escrevíamos tudo o que vinha à cabeça para o papel e depois tinha-se de fazer uma performance física do que é que estava ali. Eu sou péssimo dançarino, mas fiz aquilo. Deixei-me piada fazer aquilo. Mas desses exercícios saíram coisas muito interessantes, e eu depois voltei a trabalhar com uma dançarina e fiz a mesma proposta. Fizemos um exercício em que ela escrevia durante dois ou três minutos, tem mais uh, tudo o que lhe vinha à cabeça. Editámos um bocadinho o texto e ela depois faz uma, uma performance disso. E o filme, é um filme sai daí é um filme muito experimental. Eu também tentei que a câmera fosse assim, um bocado automática e, e, e trabalhei tem coisa nesse sentido. Portanto, os filmes são isso, são o resultado do, do dispositivo de, de criação, da proposta que vocês fazem inicial. Uh, e portanto, se vocês escolhem fazer um filme que parte de um, de um exercício de, de escrita automática, é muito difícil ter um filme narrativo, ou ter sempre um filme experimental. Ah, se, se, se a vossa proposta é fazer um filme narrativo como o Lei da Gravidade, isso acarreta outras consequências, é outro tipo de, de, de trabalho. Ah, eu acho que o mais importante, como realizadores, para vocês, se quiserem dizer, é vocês estarem atentos ao vosso mundo, à vossa, à vossa, à vossa, à vossa, à vossa, vossa volta, às pessoas que estão a fazer outras coisas. Uh, ver o que é que vos interessa, ver o que é que vocês podem fazer com essas pessoas, porque as pessoas são os recursos que vocês têm, principalmente quando não têm orçamento, uh, é o interesse das pessoas, é a vontade delas de trabalhar convosco, de fazer coisas novas, que, que alimentam as coisas. Uh, e, e sempre que sentirem que estão numa espécie de bloqueio, voltem a estes dispositivos de... Lembrem-se que ninguém inventa nada, ou oh, é muito raro inventar-se alguma coisa completamente original. Não tenham medo de imitar e de copiar os outros e de a partir daí criarem outras coisas, ou de partir de coisas que já existem e fazerem outras coisas. Vou-vos vou mostrar mais um filme. Eu andava a ler Beckett, nesta altura, uh que eu sempre odeio, Samuel Becker, acho que é um, não sei se vocês conhecem, é um, escritor, é um escritor de peças, fez uma série de coisas experimentais e absurdas. Um, e há uma peça que ele fez para a televisão que chama-se Quad, e é só quatro personagens a ocuparem um quadrado, e elas andam nesse quadrado, têm marcas e é mesmo só as personagens entram, andam e fazem sempre figuras geométricas e a filmar de cima. E é isto. Pronto, é repetido durante não sei quantos minutos. Ah, eu achei que peguei, peguei nesta ideia, que era muito com o movimento, eu achei que podia-se adaptar isto à linguagem e também ao movimento da câmara. E surgiu este objeto também, que é um objeto assim, um experimental. Eu também não vou mostrar tudo, mas. Isto vocês puderem logo a ideia. Pronto. Isto é uma. É... Claro que. Isto é o que eu vou fazendo sem orçamento. É o que eu vou fazendo sem dinheiro. Vocês vão vendo cá. Há aqui uma, uma constante que é quase são sempre são sempre quase os mesmos atores. É quase sempre só um sítio, um local, nunca uma aventura em vários locais, porque quantos, quantos mais locais tu vais filmar, mais orçamento. E são coisas muito simples e têm todas um caráter um bocado artesanal, porque não há dinheiro para ter uma equipa técnica. Claro que do outro lado disto, são coisas que eu faço nos meus tempos livres e é o meu trabalho como realizador, até agora, porque tenho feito. Mas que há um outro lado, que é o lado profissional da coisa. Eu aceito imensos trabalhos de publicidade, faço montagem, trabalho em som, tudo o que aparecer, vou para ganhar algum, que seja na área, tento trabalhar e ganho experiência. Para além disso, escrevo e, e eu sei, eu tenho uma série de guiões que eu sei que eu não posso fazer nestas condições e que eu candidato todos os anos ao ICA, candidato às curtas metragens, candidato ao apoio à escrita, candidato às longas metragens. E isso é uma coisa que em que ser realizador vocês vão se ter que habituar a ouvir muitos nãos. e, e continuar a tentar fazer coisas. No tempo em que, quando, quando ouvirem esses nãos, não é? pensem no que é que podem melhorar, como é que podem melhorar o guião que escreveram, como é que podem melhorar a nota de, de intenções. Procurem pessoas que, possam, que tenham um olhar externo que, e que sejam críticas, sejam autocríticos também. Muitas vezes nós estamos muito apaixonados pelas coisas que escrevemos e elas não são boas. Uh, e é preciso... Não existe boa escrita, aliás, não existe boa reescrita. As coisas têm de ser.. Têm de, têm, de, têm de escrever, vocês têm de ler, têm de reescrever, têm de experimentar partes do guião com, com outras pessoas, às vezes ler alto, uh, ver se as intenções dramáticas funcionam, quais são os diálogos que podem tirar, que, que não precisam de latar, muitas vezes nós somos muito específicos a escrever e depois quando vamos para, para as rodagens percebemos que. Há ali uma série de, de diálogos que podiam não estar lá. Em relação ao que acabaste de dizer do cinema americano, de um orçamento para fazer um filme que se equipar ao cinema atual americano. Fez-me lembrar a questão do Robert Rodriguez. Ele tem um livro como fazer um filme e é um blockbuster, não é? Ele faz aquilo com menos de 800 dólares. Sim. E fez tudo, tal como que fizeste. E é uma longa metragem. Portanto. No fundo, estou a querer discordar pela positiva com o que disseste, concordando, mas não desincentivando que acho que é possível tu fazeres... Uh, não, há sempre casos. Eu, estou a dizer, com com a eu, vejo, eu vejo muitos casos maus, mas há casos... Não é que o filme do Robert Rodrigues esteja bom tecnicamente, porque não está, não é? Eu mas ele vou... é arranjou uma série de soluções para fazer o que queria, sim, acho sim. isso é fundamental. É isso, eu adoro o filme, eu, eu, eu, eu vi, e... Sim. É o filme sempre com uma grande angular e sempre que alguma cena corre mal ele corta e apanha do outro lado e o filme sim. é sempre assim é sempre para andar som também sim né? e, e se isso for se isso é o que serve é, se é o que uh, servir para ti como forma de produção faz isso sim não é? uh, isso explora isso vais, vais encontrar a coisa eu acho que às vezes o que acontece é se calhar, pronto, ainda são realizadores que estão a encontrar o seu caminho, e também é justo, mas eu vejo, às vezes, alguns filmes, é o que eu chamo o esco, o tarantinesco, tentar ser... Uh, ou seja, uma coisa é tu... estares ao mar, ou, ou é, pegas em qualquer coisa e, e levas-a para o outro lado. Outra coisa é tentares repetir uma coisa que já foi feita, e ali fica sempre ali num ponto morto, que não é muito interessante. Acho que é mais interessante quando tal coisa te inspira. Por exemplo, esse método de produção do, do Rodrigues, eu acho que é inspirador, aquilo... O filme tem... O filme é assim série B, não é? Tem um monte de falhas. Mas, mas vê-se e, e é fixe saber que alguém com 800 euros e... faz um, um filme, consegue fazer um filme, é sempre... Qual é o teu para alguém que sai de um curso que não é, é completamente focado em cinema mas quer criar laços com outras pessoas que querem fazer cinema? Bom, acho ainda bem que não vejo de um curso que é de cinema porque eu fiz o curso de cinema e não me apresentou muito. A parte de aprender a mexer na câmera, e, e, ou seja, da parte técnica, uh, tem de aprender, mas hoje em dia aprendemos isso rapidamente. A ver os tutoriais. Uh, eu, onde conheci pessoas mais interessantes, foi nos festivais. Mas, claro, para isso, tens de fazer um filme. Né? Uh, pois, não sei, pá, procura pessoas que tenham o mesmo interesse que tu que queiram fazer uh, filmes. Vai a peças de teatro e ou dança, e fala com as pessoas, e hoje em dia eu acho que as coisas se misturam muito, é? e, e isso é, é interessante, é bom, uh, partilhar as tuas ideias, e pode ser que alguém, o King Weider, que era um, um, um produtor e, e, e realizador americano, daqueles de estúdio, fez de 60 filmes, ele dizia uma coisa, eu não, eu não, eu discordo disto, mas ele dizia uma coisa que é, ah, tu, para fazer cinema, não precisas de saber nada de cinema. Nem... Ah, se calhar, precisas de saber um bocadinho de técnica, mas muito pouco cinema. O que tu precisas é de saber é de diplomacia. Porque o cinema, de facto, é uma coisa colaborativa e tu vais sempre precisar de, de atores e, e de pessoas para, para te ajudarem a fazer o filme. E pronto, eu acho que a palavra <coughs> diplomacia é um bocado feia para o cinema, mas, mas de facto, é isso. Porque tu tens de encontrar pessoas que partilham a mesma sensibilidade que tu, Uh, tens de lhes falar as tuas ideias, tens de ouvir as ideias deles e, e juntos uh, arranjarem o tempo e a coragem para fazer as coisas. Uh, agradecer muito ao Tiago por presença dela aqui e a todos os presentes também. Uh, e vemos logo na sessão. <risos> Obrigada. Sim, obrigado. Por estar.